voltar tá, pra programação normal aqui Vamos nós de solo kill Ó, oh, Morgana, é contra o Rumble, hein, mano Ó, oh, isso aqui é o que vocês mais vão ver, ó sai aí, tá? É Morgana, o Rumble pra todo lado Ou oh, o Deer, né? Porque o Rumble Jungle é bom, mano, é por causa da, da passiva dele, tá ligado? Ele dá muito dano e ganha muito ataque speed Aí ele farma a Jungle mais rápido Farmando a Jungle mais rápido, ele tem tempo na frente, etc, e lá vai, né? Bora, bora de jogo, bora Nossa, que crime, mano Que isso, mano? Esses caras vão ficar me dando chase, velho? Eu vou esperar esses caras nesse mato aqui, galera. Foda-se. Olha esses caras me dando chase. Ah, qual é, mano? Puxa, puxa, faz eles perder o wave. Foda-se, vai tomar dano aí. Ai, cuidado, isso aqui vai dar ruim, mano. Deixa o de ir pro Pyke. Bora, bora que nós ganha. Bora que o meu Champion é bom pra isso, velho. Bora que meu time é bom, mano. Bora que meu time é bom pra isso, mano. Lutia cedo, galera. Ah, mano, onde o Varus foi, velho? O Varus tá se matando ali. Que isso? Correu pro lado errado demais. Correu pro lado errado, mano. Tô indo. Ah, o cara tem flash. Que cara bom, mano. Relaxa, você tá em casa, filhão. Mano, olha a vida dos caras, galera, olha a vida dos caras, mano Olha a vida dos caras, galera Caramba, que jogo foi que é esse, mano? Parece que tá todo mundo... Tá todo mundo motivado depois de ver esse MSI, tá ligado? De fato, todo mundo aqui devia estar tá, tá vendo MSI Porque achou fila rapidão, mano Vou pegar nível 6 e vou dar o bot, vambora Puxa que é dive, mano, puxa que é dive Será que tem um ar de onde eu tô, velho? Calma, eu quero o ADC deles, mano, eu quero o ADC deles, velho. É. é esse cara que eu quero, velho é esse cara que eu quero, é esse que eu quero Agora nós matamos esse, que é esse, que útil é esse Que execução no dá hein galera Pena que deu ruim lá em cima E eu vou perder a Arauto, tá ligado? Me ensina a jogar bem assim, Kenzie Brian, já tô fazendo isso nesse exato momento Basta você coletar as informações Já tá aí, ó, já tá aí, ó Vai observando, vai absorvendo Também, né que isso, aí ele tá gostando, hein, mano. Porra, mano. Nós ia pegar a first Brick ali. Mó coisa linda. Ó como é que tá sendo essa caatinga agora. Foda-se, velho. Flash mesmo pra matar esse cara, velho. Foda-se, velho. Meu top meu beat tá cagando no pau, galera. Mas eu tô tentando fazer a boa, mas os caras tá cagando. Eu não mato ela, né, galera? Vocês acreditam? Ela só corre de mim, ó. Olha lá. Ah. A não sei que se eu fizer isso, né? Acho que se eu fizer esse andando, smite, auto-ataque, dá pra dar. Eu tô chegando. Tem que tomar cuidado que eles têm visão minha aqui, mas eu tô chegando. Valeu, Goofy Zoom, mano. Obrigadão pelo seu sub aí também. Seja bem-vindo aí, meu garoto. Nossa, obrigado pela sua ult, mano. Nice, cara. Jogou muito, mano. Ai, meu grab também, galera. Ó, pegou. Pegou, pegou. Dasha nele, dasha nele, dasha nele. Mas não me li. Meu Deus. Caralho, galera, que coisa feia Deixa eu soltar um que coisa feia Mano, fodeu, rapaziada Esse jogo aqui é o seguinte, mano Se eu morrer, eu não ganho, mano Eu tenho que conseguir ficar vivo Matar os cinco, de preferência sozinho Ou com a ult do pai, que lá se a ult do pai que ajudar, tá, tá em casa E é isso, tá ligado? Vou ter que matar os cinco Sozinho, mano, papai Que tragédia Esse jogo tá muito criminoso Olha que coisa feia, velho. Eu não sei se tem dano pra matar esses caras, velho. Provavelmente não, tá ligado? Mano, porra é essa? Completa lá, paizão! Completa! Esse vai de gold! Ele tá com Ignite? Tacou. Tá Acho que ele mata no Ignite, ele cura. Nossa, esse Rumble foi esperto em virar nas galinhas, que aí ele curou, velho. Um minuto pro tipo dragão, mano. Nossa, não tem jungle pra roubar. Morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri. Morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri. Nossa, eu dei o um Qzinho, nada a ver, o cara flashou, velho. Acabou, né? Acho que esse aqui acabou, acabou. Mas se alguém der não, eu tento, vai. Se alguém der não, eu tento, mas acho que acabou. Olha eu, pensando pra jogar, hein, mano. Fazendo o mínimo. Bora, bora, bora, bora, bora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, faz isso, foda-se, foda-se. Ó, eles não deu bem, hein? Eles estão vindo reto no bagulho, só que é a porra do Rumble DTR FTR já, mano. A ult do Rumble para isso aqui solo, vocês acreditam? Eu tô sem smite, né, mano? Mano, por que que o Rumble tá muito roubado, véi? Caramba! Vai, Pyke! Vai, Pyke! Meu Deus, o barulho vai matar todo mundo! Não! Boa! A base, a base, a base, Pyke. Tem que ser o Pyke, eu não vou lá, não. Nice, mano. Matamos cinco e morreu só dois. <risos> Ó o flash aí, filhão. Já vem deslizando o Prime aí, papai. Olha o flash. Olha o flash, papai. Olha o flash, olha o flash. Olha o flash, papai. Pena que o meu time não é ruim, não vai matar ninguém, né? Dá B, dá B, dá B, velho. O foda é esse aqui, ó, mano. Quem que mata esse cara? Não existe. Não, não, tem, não tem um player do meu time que mata ele na site. Não existe, tá ligado? Só em mid, mano. Gol mid, gol mid, gol mid. Calma. Minha colheita até procou. Salt do normal foi mais ou menos. Nossa, eu tava sem... Eu tava sem... Eu fiz essa play aqui agora, galera, sem zonas. E eu joguei como se eu tivesse zonas, mano. E deu green, galera. Pega, deu nós, porra. I, I mano, eu tava sem mana pra matar esse cara, velho. Ele deve ter zônias, eu não mato ele. Agora mata. Nice. o campeão dele é forte, né, mano Bora, galera, eu tirei o Rumble da luta, mano Agora a gente tem que ganhar esse aqui de algum jeito Boa, boa, eu pego, eu pego, eu pego Peguei a Keaton. oi. O, o. Nossa, se a Keaton consegue dar o um auto-ataque nela de mim, eu morria Nice, galera, GG Dá GG! Será que é GG? É GG? Será? Caramba, estamos fazendo milagre, galera Pelo amor de Deus, manda uma rosinha aí de energia Papo reto, manda uma rosinha de energia aí, galera Operando milagres, Dr. Marcos Pelo amor de Deus, só não sei se é GG, talvez eu possa ter zicado, né? E GG não é, galera, é muito arriscado Só roubar jungle, que tem pra roubar E eu ainda, real, não sei o que eu faço próximo item, mano Vou fazer algo muito arriscado aqui, galera Que é tentar matar esse Rumble Ele tá sem zonas, eu sei disso, tá ligado? Provavelmente eu vou perder o jogo aqui, galera Provavelmente eu vou perder o jogo aqui Nem precisava desse TP, mano. Já fiz a play. Nem precisava desse TP. Será que é GG? GG, GG, GG, GG, GG, GG. Uhul! Dá GG! O foda é a base, mas dá GG. Eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Dá GG, galera! Dá GG, dá GG! Eu paro ele, eu paro, eu paro, eu paro esse cara, eu paro ele. Não, mano, por que que voltou tudo isso, véi? Meu Deus, não era pro Lúcia ter voltado não, cara. Mano! Ah, véi. era pra voltar não, Lúcia. Mano, não era pro Lúcia voltar não, galera. Nossa, nem fudendo, véi. Ah! Ganhamos, mano, eu acho. Tô zicando. Ziquei. Tirei ele, tirei ele. Ai, tirei ele do cara, véi. Ah, mano, olha meu flash, rapaziada. Coisa feia, mano. Tem um wave, tem. Nice, porra. Ganhamos, mano! Chama! Mano, olha a Morganinha, galera. Ainda flechei por Primezinho lá. Quem que foi o rapaz que falou mais cedo lá? O flashzinho por Prime. Que ia vir deslizando aí. Fica à vontade aí nesse jogaço, mano. Que? Mais 50 zonas. Ah, não deu. Como que você ganhou? Nem eu não sei, Galinho. Mas ganhamos, mano.